Se o seu título já for aqui da cidade de São Paulo, se você continuar morando aqui na capital, não há com que se preocupar sobre o dia 19 de dezembro, agora de 19. Esse prazo é para algumas cidades do interior a Grande São Paulo e também algumas do Nordeste. Não se preocupe que na capital, na cidade de São Paulo, o prazo ainda não está estabelecido. Você poderá, inclusive, votar normalmente com o título que possui. Mas, é claro que é importante que você faça a sua biometria, mas faça isso com conforto. Entre no site, agende um horário e seja atendido na hora marcada. Basta acessar o site do Tribunal de São Paulo ou sites do Poupa Tempo. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.